Você sabia que para se fazer café descafeinado, eu preciso fazer uma extração da cafeína? Só que eu não vou usar um solvente orgânico, eu não vou usar água é, em fase líquida, eu vou usar, na verdade, um fluido supercrítico. Ficou curioso? Quer saber mais sobre isso? Então se liga na Dica Enem do Monstrão de hoje.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 Fala galera, por aqui professor Marcos Enes, o monstrão da química e na dica Enem de hoje nós vamos falar sobre o diagrama de fases. Quando a gente trabalha com o gráfico de aquecimento lá na aula de aspectos macroscópicos, você reparou com certeza que o gráfico de lá está trabalhando no eixo x, tempo, e no eixo y, a temperatura. No diagrama de fases, a gente vai trabalhar com uma relação diferente. No eixo Y, estará a pressão em milímetros de mercúrio e no eixo X, a temperatura em graus centígrados. E aí, o que esse diagrama de fases vai mostrar para a gente? Quais são as fases na qual a matéria vai se apresentar dependendo dos valores de pressão e temperatura. Então aqui, se eu tenho um valor de pressão e de temperatura que caia nessa região, nessa primeira região aqui, a fase na qual a matéria está é a fase sólida. Se eu caio nessa região... Fase líquida, e se eu caio nessa região, fase gasosa. Tudo bem? Beleza. Então, eu tenho as três fases, e é claro, você já com certeza deve ter se perguntado que ponto central é esse aqui. Galera, esse ponto central é chamado de ponto triplo. Anota aí, ó, é o ponto triplo. E o que é esse ponto triplo? Na verdade, o ponto triplo é o ponto no qual as três fases da matéria coexistem. Você tem ao mesmo tempo a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. Eu vou deixar junto do vídeo um link que fala um pouquinho mais vai mostrar de uma maneira bem mais bacana para você esse ponto triplo vai ser uma alusão ao ponto triplo da água o ponto triplo do ciclo hexano beleza assiste esse vídeo vale muito a pena é muito legal então na verdade você tem as três fases da matéria coexistindo cara que loucura você tem a fase sólida aí do nada o líquido blá blá blá blá, blá aparece o sólido borbulho líquido aparece é o líquido Some, aí você tem é a fase gasosa. Aí a fase gasosa, ela condensa pum, na superfície, na parede ali. E esse condensado já solidifica rápido. Então você tem as três fases coexistindo. Cara, é o maior barato. Para mim, um dos vídeos mais legais de química. Esse vídeo do ponto triplo. Beleza. Então, você tem as três fases coexistindo. Para a água, o ponto triplo dela vai se encontrar no seguinte par de valores. Quando você tem... 4,58 milímetros de mercúrio de pressão e 0,01 graus centígrados aproximadamente de temperatura. Aí você tem a coexistência das três fases da água. E o segundo ponto foi esse pontinho que eu coloquei lá no final, esse pontinho verde. Vou até reforçar aqui para você. ó. Esse ponto verde é um ponto chamado de ponto crítico. Ponto crítico. Nesse ponto crítico, é um valor de pressão de temperatura na qual você começa a ter pouca distinção entre a fase líquida e a fase gasosa. Você não consegue mais distinguir essas duas fases. Então, a partir desse ponto crítico, eu chamo não mais nem de líquido e nem mais de gasosa a minha fase. Eu chamo aquela fase de um fluido... Super crítico, sacou? Então eu passo do ponto crítico, eu não tenho mais líquido nem gás. Eu passo a ter um fluido super crítico. Então a pressão na qual eu tenho esse ponto crítico é a pressão crítica. A temperatura na qual eu tenho esse fluido, eu tenho a temperatura Crítica. Então, ponto crítico, na verdade, é quando você chega no limite aqui do aquecimento da sua curva e você para de ter distinção entre a fase líquida e a fase gasosa. Então, você passa a ter um fluido supercrítico. Tempo para você printar. Printou? Show! E aí, para descafeinar o café, a gente geralmente usa um fluido supercrítico. Eu faço uma extração, o fluido supercrítico passa pelo café e ele vai retirar a cafeína, como se fosse um solvente fazendo uma extração. Só que no caso, o solvente não é água é em fase líquida, não é um solvente orgânico, é um fluido supercrítico que vai passar, remover as moléculas da cafeína e vai fazer o café descafeinado. Beleza? Espero que essa dica possa ter sido muito útil e que você continue aqui com a gente estudando cada vez mais na plataforma do Bioexplica. Explica. E se quiser seguir o meu canal também, Química do Monstro, sempre tem uma novidade, sempre tem um conteúdo bacana. Vem com o Monstrão, a gente está junto. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu!